Muito bem, pessoal, agora vamos lá, né? Dando sequência aqui. É, vem comigo aqui. né? Assustando aqui, qualquer tipo de galho encostado nas suas orelhas. O que é isso aqui? A erva cidreira ou o que é isso? Isso é cana. Hã? Cana. Nossa! Agora foi boa. Essa é cana, Essa é uma plantação de cana que o meu avô planta para dar para as vacas. Então, mas. É onde tem muita cana ou é lá? É, mas... É em Ribeirão cheguei... Preto? Não, é 100% de cana, mas eu nunca cheguei na roça. Eu tava falando pro Diego Atubi, né? O milho assado... É muito que é mais gostoso que a sua comida, hein? Não E a gente assava o milho no fogão. Olha aí, gente, ó. Eu aproveitei minha vida, hein? Ah, foi. Professor Boino, meu avô Sebastião. Lá, e o Cacá. É que o meu dente era bom, aí eu pegava esse pico de milho aqui. Estamos aqui neste momento, hein, ó. Essa natureza é linda, aqui no sítio do meu avô. Não é. E manga, quando a gente arranja, tá você pega a manga aqui, ó. Olha pra você, minha Anteliz. Mas é uma pena, é Só lembrança hoje, né? Só lembrança, porque hoje nós já os dentes ficam aqui na Eita, mão. Aí. A dentadura fica grudada lá da UFAV. <risos> Viu, dia? Pegou essa? Falando um pro boi, né? É. E a gente contava mais novo, nós pegava esse pico de milho. Aí punha ela aqui, né? Milho cozido ou assado? Aí ela já saía do leite de ficar limpinha, né? Ah, é verdade. É a coisa, né? Verdade. E hoje nós né, fizemos isso, os dentes tinham que sair na mão, né? <risos> olha só que maravilha. Ô Diego, olha aqui, ó. Olha aí, cara, ó. Se que tem aquele probleminha lá, não vou falar aqui por causa do Sr. Sebastião, que você vai ficar com vergonha dele, né? Eu Você não gosta muito de banho, mas olha aqui, ó. Essa Essa aqui, tomar. Tá essa é essa, essa pode tomar. tomar. É? Olha só. rapaz a água assim, ó? A água você vai tomar água da rua. É no de miner é água gostosa. que toma essa água é perigoso, não tem nem problema de Muito bom. Pô, você faz bem pra saúde, porque você não quer se jogar ali dentro, né? A água é geladinha, Ô, oh bom, se quiser entrar dentro d'água, você pode entrar, é ué. ué. Não ué. vai fazer, quem, é, quem cutuca muito gente sempre sobe. Ô, <risos> oh bom, já, já viu a, a bananeira do Zé Paulo? Aquela filmação que eu fiz? É aquela lá, ó. lá, Eu vou chegar perto, eu não vou cair. E olha aqui, ó. com esse corpinho... Esbelto meu, eu entupo tudo aqui, dá tá <risos> <pra> tirar Essa do... <risos> Olha a gente inédito, olha. <risos> Professor Bona quer entender agora. Ô, vai mano. tomar, Bona. até <risos> não até a geladinha. essa água é da mina direto é olha gente, deixa eu filmar aqui de perto aqui ó ó uhum. oh, bom nem você consegue vir para cá para você ver aqui ó olha a riqueza aqui olha Aí pessoal, essa é a natureza. Estamos aqui no sítio do meu avô aqui, ó. Pra você ver que maravilha. Olha pra vocês verem, ó. Fartura de água. É assim 24 horas, ó. É a natureza aqui, ó. Muito bem pessoal, vamos lá, vamos fazer aqui uma pegadinha com boina aqui, gente. Vamos lá. Se <risos> Um susto lembra do outro, lado. não. Já pensou? Eu falei: Ai, água, sem querer. Eu ia arrumar a cabeça, porque <risos> ia tirar eu, já, do atoleiro. <risos> é. <risos> Oitenta, e <tantos> eu e que quilos. Mas é muito bom, espera aí. Eu só eu eu Eu É. Eu, eu, vou, eu já fiz muita bagunça aqui no meio do pé pra baixo aqui, hein? É, Meu Deus do céu! Você bagunçava no salto também? Uh. Ah, porque você amarrava bomba na, no rabo das vacas, alguma coisa assim? Ah, eu já eu fiz muita bagunça aqui no meio dessas águas aí. É, é, é, é, já plantei lavoura aqui, é. boi não? É. Nadava, nadava sem roupa aqui, o né? é, lado dentro, hein? Então, Mas <risos> é bom que é se dividir, porque o povo é radinho, eles podem brincar ladinhos, que não tem pedido. Por isso que hoje ele é um homem animado, né? Faz de tudo na vida. O moleque que foi criado na cidade é um jumento, eu não sabe fazer nada. Não sabe nem ter um pé de laranja. Nada, um pé de laranja. Eu cheguei no pé de cana aqui e perguntei se era erva-cidreira. <risos> ou... Olha, eu vou fazer um chá disso aqui eu morro de tal lado. Faz chá de... Mas o senhor já ouviu falar de um chá de cana que é bom para pra coluna? O senhor ouviu falar? Exato. é verdade. É bacana. Ah, 5. Então, é, em é mas nova. Isso aí, não, isso aí é brincadeira. Eu não vou brincar com o senhor não, porque o senhor, a de respeito à idade do senhor, não vou fazer isso. Mas lá na cidade, na cidade grande, A vezes é uma brincadeira, ele fala que chá de cana é bom pra coluna. O, que, que, é, o que, que é que tem que ser feito? O senhor tem que pegar uma cana nova, sem defeito, e colocar o outro na. É, do lado da parede a pessoa com a mão esticada e dá nas costas dele até o cardo descer. <risos> <risos> Porque na hora que o cardo descer tá pronto, tá, pr tá pronto pra levar para o hospital ou enterrar Aí <risos> <risos> Eita! não <risos> Tratando dos porcos aí, ó. Isso aqui é soro, mãe. É soro. Minha mãe também com a gente aqui, ó. Ai, ah, gente, essa aqui é minha avó. A minha avó, minha avózinha, tanto que eu amo. E eu também. É que mais me procura? É, mas do tamanho do urubu, esse é gato. Claro. É. É. É. Já viu o urubu de perto? Rapaz, eu, eu quase morri com um urubuzado. Tá ah, velho. é, ué. É um boi. Esse é Esse, é esse claro. Aqui vai chegar aqui perto. Ó. É, esse aqui foi o. Eu não tem, meu Mas ele é louco. Vocês não me empurra não. No meio da pista. Ele levantou o voo justamente na hora que eu estava eu chegando. Ele passou só oh, triscando assim, ó, e ele ia bater mais de 100 por hora na minha cabeça. É isso? é bater e <risos> quebrar o pescoço na hora. Olha o socorro aqui. Ó. Parece muito com o dito. galo do Dita. É galo, ele joga diferente? É um aí? Aquele aí. aí é, Ué, nunca vi galo que ele é daquele jeito ali, não. Aquele aí, é o Beco, esse me deu andar, que que ah. tá talizé, o frango lá, porque trabalhava. Pra mim, tamanho é pra talizei galo do Aí. Bom, gente, agora esse é o pente mínimo. Olha, você tá filmando. Agora vamos ver o boi entrando dentro do galinheiro, gente. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Vou apanhar dos galinhos. Vamos lá, agora. Gente, agora o é um momento especial. Boina entrando no galinheiro. É aqui ó. Vamos entrar aqui. É isso tudo pra baixo do é galinheiro. É quase um lote aqui. Só corra atrás ah. Olha <risos> ah, que bom, né? Isso aqui que é as galinhas, ó é Ô, boa, será que hoje tem galinha? Hoje, gente, vamos ver se tem galinha Na, na choca hoje Chocando, mas vê se o Bona Você tem coragem não, de botar na, a mão Aquela braba, né? Você pegou aqui, né? É, vamos ver, vamos ver se tem aqui, vamos lá Se não tem galinha não, chocando não, hoje não, oh, não, ó, não. Ó, Hoje tem, gente, aqui, Olha ó Olha aqui, gente, ó Ó, ó, ó, olha aqui, boina. Essa aqui tá mansinha, boy, não Olha, mostra aqui como é que tá. Tô... Oh, olha aqui, vai, gente, olha a uma animação, olha, aí, ó. Vem cá, boi não Tem uma aqui que tá olhando pra você aqui, ó. Ah, olha ela aqui, ó. <risos> Sai, trem. Vamos lá, gente, ó. Aí, momento exclusivo. Boina né, tocando na galinha. <risos> Vamos lá, boina. Né? Tocando, hein? Vamos ver se tem coragem, Vamos lá. Fé, lá. Ó, tchau, tchau. Pode errar, ah, faz mal não, man. Vai, põe então. vai Olha aqui pra você ver que lindo. Olha, que coisa maravilhosa olha aí, ó. Ah, ó. Ela é mansinha, mano Aí tá o boino nunca pôs a mão na galinha. Não. Vem cá, boino. Não, nem galo. Olha aqui, só. Põe a botar a mão, gente. Ah. Olha aqui, ó. Ela levanta o rabo assim porque ficou impressionada com a sua presença. Não. <risos> é. Prazer. Olha aqui, boino. É. <risos> Ué, tem um monte aqui. Fala, fala aí pro boino, fala. Aí, ó. Ah, ó. <risos> Olha aqui, tem um monte de ótimo aqui já. Hein? Tem um aqui também, boino. Galo índio, hein? Aqui, deixa eu ah, ver essa aqui. Ah. Ó, oh, essa aqui tá braba, boy, não? Ó, oh, ixi, ó. Oh. Essa aqui rubiou, boy. <risos> essa aqui rubiou, boy, não? <risos> olha que beleza. Que que é isso? Olha aqui, gente, aí, ó. Olha o um ovo lá de fora aqui, meu filho. põe ele pra dentro aí, ó. Senão não vai tirar pintinho. É, senão não vai tirar pintinho, isso aí, ó. Fica boazinho tá bom? É, pica boazinha. Ó, o outro lá não gostou, não, mãe é, O dia, que, que é isso aqui, Diego? Isso é uma flor. Não, mas nem tem nome, não. Nome tem, mas eu não me recordo. É flor rosa. É, ah, tá. dá. <risos> é da cor do, das camisas do Erivel. Aí, ó. Ih, Erivel, sou bom pra você, querido. É. Não, vai Olha aqui, bom, gente, ó. Não. Em breve vai, nós temos uns vídeos aí especial, aí, boi de Felisberto na roça. O que que vai bom. dar, hein? Olha, só mostra só um pedacinho por lá, Diego, olha que reserva linda Gente, tá, tá todo lado que vocês olham aqui, ó, é enfim, aí, ó Ô, oh, nem o ar aqui, como é que é o ar aqui? O ar é maravilhoso, vixe. isso aqui, é, você sabe muito bem que eu, eu te falei que eu tava na cidade, lá tava com problema de alergia, chegou aqui e acabou Avô, aqui, gente. Eu, é... eu, pela, eu não tenho conhecimento dessa área, mas eu acho que a alergia vem da poluição da, da cidade, né? Você isso. viu teu avô aí, ó? É, com tanta saúde aí, viveu as partes da, da vida dele aqui, 50 anos, né? é isso mesmo, é 50 anos só desse lugar. Então, e ele tá com 82 anos e eu pretendo chegar mais do que isso, nem Nem Então. <risos> olha para você ver, gente. É isso aí. Agora vamos lá pra mimosa lá, né? O boi ainda tá doido para ver a vaca lá, né? Vamos lá. Você vai montar nela? <risos> vamos lá ver lá o... neste momento. Vamos lá, gente. Daqui a pouco voltamos. Vamos... Vamos com o meu avô lá, é... buscar um capim ali. É, onde? Cadê o cavalo? Oh, Ó, oh, <risos> Por que que eu falo? Onde está? <risos> Olha aí, exclusivo aí, boina em sua caminhada. Qualquer é. coisa essa carrinho aqui é pra trazer eu de volta. Né? <risos> é. <risos> Vixe, ó, só água, rapaz. Eu não posso formar as caras. Olha que boina, né? você vê aqui, olha. Aí, mãe. <risos> Com máquina Ô um... oh, Gacado... oh, mãe, não moia não, hein? Parece santo, faz ali. Então deixa eu sair correndo. Essa água é a água de Santo Antônio, mano. É, é, é... é... é... é... é... é... Olha aí, você ver. esse tá boa? Olha aí, olha aí. Não, tá doido? Olha aí. Eu não sei se você está de sorte, que demais. É isso aí pessoal. Olha a da natureza. Neste momento aí vamos fazer uma brincadeira com o boine, boi irmão. É boa é a Aí, boi, não sou bem, boina. Aí não sou bem, boi? E, e essa foi filmada, viu? <risos> Olha, gente, o boi não... Com medo de um cipó, pensando que é cobra. <risos> e, e, essa filmou, viu? <risos> ai, ai. <risos> O boina dando um pulo, gente, pensando que é cobra. Agora que a não dá mais para me levar, né? tem que tirar as costas. Né? Até sei que vai, vai levar de bote. Parece que é, não sei se é terra que é branca ou é areia. Isso aqui é argila, né? Argila? É muita, antigamente, boina, as pessoas usavam muito isso aqui, com... misturava com... É fez de gado hum. para barrinar a casa, você fogão fazia, ou para fazer a, pra parede, né? pra a própria a parede? A própria parede, olha para você ver que isso aqui, esse aqui é, é argila. Ó, é. antigamente o pessoal usava isso aqui para usar muito é casa de pau a pique, a famosa argila. A argila, Me parece que é para fazer vasos, né? isso é. também. Olha para você ver, ó. É por argila, ó. Tem muito lá em Jabuticabal, lá tem uma, uma empresa muito tradicional que ainda, ainda faz filtro, ainda, né? Faz fio, aquele filtro de barro. Aquela talha. Sim, aqui, muito lá. bom. E fora por isso fica água, né? Você vê, que a, você vê como é que é a situação, né? Talha, pote. O pessoal chama aquele trem de talha. É, é, outros potes, né? É isso. No Brasil é tudo cheio disso. Aí, pessoal, ó. Debaixo da água do nativo, um frescor total. Olha só. aí Vem pra cá, Sangaleta. Olha tá o sol, entra aqui, Sangaleta. E a galera só destruindo a natureza. Olha aí, Bernardo. Sombra boa. Olha aí, Bernardo. Gente, olha aí. Parece que tem um ar condicionado aqui dentro, aqui de baixo. E a galera só desmatando. Rapaz do céu. Olha a pureza disso. E mais água ali embaixo, nem né? ainda lá. É mais água. Você é, sabe, você essa sabe aí escarrega lá também. Você sabe aonde, aonde que In... você pega uma não, não. Essa aí na outra cor. Árvore não tem mais lá. Então. Aquela água ali ela sai é de baixo da bananeira. Onde você buscar a bola lá embaixo. E aqui tem muito isso. Ponte. De